Eu tenho que dar o foco aqui. Eu. Beleza, pessoal. Então agora a gente vai ficar com a segunda palestra que é de geometric Deep learning com o Curtinho e o Otto. Valeu. Ficar aqui. Bom. Bom uh, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela organização do evento de ter nos proporcionado essa oportunidade de, de compartilhar com vocês um pouco. Sobre esse conceito, uh, eu gostaria que alguém que já viu sobre isso ou trabalha com isso levanta a mão. É, <risos> não tô, mas eu sei que sim, então, ótimo. Uh, nosso objetivo hoje é fazer apenas uma, uma, dar uma pincelada sobre esse tema, a gente não vai entrar nas, na, na matemática por trás da, dos conceitos é, basicamente, fazer uma apresentação ah, dos conceitos fundamentais fazer alguma exemplificação ah, de problemas que podem ser aplicados essas técnicas e o objetivo é que, no decorrer da apresentação, que a gente desenvolva a intuição por trás da, desse, dessa, desses conceitos Então, uma apresentação, meu nome é Roberto Argenta Coutinho eu sou bacharel em ciência da computação Recentemente concluí um curso de pós-graduação Sou cientista de dados no, na unidade de negócio de personal systems na HP Há aproximadamente nove anos, entrei como engenheiro de software Mas há aproximadamente 2 ou 3 anos eu sou, engenheiro, eu sou cientista de dados Aqui estão meus contatos uh, LinkedIn, meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo E agora eu vou deixar o meu colega apresentar também. Bom, boa noite pessoal, meu nome é Ollison, eu também trabalho na, na HP aproximadamente uhum. dois anos, eu tenho graduação em ciência da computação pela Unipampa, de Alligert, e mestrado em computação é, pela, pela PUC, e aqui alguns contatos também, quem quiser tá? falar comigo, fique à vontade. Tá, bom. bom, vou falar um pouquinho sobre Deep Learning, só para dar uma introdução sobre o assunto que a gente vai falar. Bom, com o crescimento computacional, a evolução do hardware uh, e a disponibilidade de dados para construir aplicações, seja em visão computacional, ao, é, é, processamento de áudio e, e trabalho com texto, uh, Deep Learning cresceu nos últimos anos, tornando uh, uma tecnologia muito madura e sendo aplicada não só na, na, estudado não só na academia, mas também por empresas uh, no, no mundo todo. Então isso se dá o fato de que Deep Learning e, e a abordagem de pilano são capazes de extrair padrões é consistentes nos dados uh, em, em cada tipo de aplicação que são é, executados, fazendo com que é, é, tarefas de, de pilano estejam um em estado da arte na maioria da, da, dos problemas relacionados à visão, áudio ou, ou processamento de texto. Pode Bom, em linha geral, uh, as, as redes, as redes A gente vai focar em redes convolucionais, uma vez que uh, muitas das aplicações voltadas à, à geometria elas estão relacionadas à, à imagem. Então a gente vai focar em, em redes convolucionais. Bom, basicamente uma rede convolucional ela tem comentado um, uma imagem, no caso de classificação de imagens em 2D e ela tem um conjunto de layers, as convoluções seguido por pooling, em, em alguns casos, dependendo do tipo de arquitetura Uh, esses, uh, a cada convolução são gerados feature maps e é usado o pooling para fazer da em cima dos dados uh, no final esses esses feature maps eles são plugados em uma fully connected que pode ser uma uma MLP e um softmax para gerar a paixão e para fazer o treinamento do dentro do problema que eu estou trabalhando tá uh, tradicionalmente as redes convolucionais elas são definidas para trabalhar no espaço euclidiano, uhum. 2D tá? uh, tendo três propriedades fundamentais a invariância, onde uh, cada objeto uh, falando da imagem, cada objeto, ele, independente se, se ele é shiftado numa, numa determinada imagem ou ele tem uma rotação em uma determinada input uh, ele é considerado como o mesmo objeto a composicionalidade Uh, uma vez que uh, as, as redes convolucionais, elas têm várias layers, uh, várias uh, cam camadas e, e essas camadas criam uma hierarquia de, de, de features. Uh, então, e os, os filtros eles são uh, localizados no espaço, o que uh, permite que essas, que essas redes, elas sejam estáveis a deformações. Então, uh, se entre uma imagem, se entra um objeto ou ou outro existe uma deformação, as redes é, neurais, as convolucionais no caso, elas são capazes de não serem sensíveis a esses casos. E essas três propriedades a gente está trazendo uma vez que uh, a gente quer adotar esse tipo de, de, de propriedades também em objetos 3D e quando se trabalha com, com gráficos. Então são desafios dentro da, da, da quando se aplica a geometria e, e, e em dados não euclidianos, então por isso que a gente está trazendo essas, esse ponto assim para vocês. Bom, embora uh, a DeepLane seja muito útil e, e resolva muitos problemas relacionados a, a, ao espaço euclidiano, muitos, muitas aplicações, muitos campos de pesquisa, eles trabalham com dados que são intrinsecamente não euclidianos. Algum deles pode ser relacionado a dados de redes sociais, imagens do cérebro é, é sistema de recomendação e um, uma das motivações de da gente estar trazendo isso aqui é exatamente a possibilidade de se trabalhar uh, de forma mais uh, natural com os dados uma vez que eles não têm eles não é, naturalmente eles não é, fazem parte do, do plano euclidiano e naturalmente devido ao grande volume que esses que essas aplica essas aplicações geram é natural que se pense em usar machine learning também para trabalhar com Uh, dados não euclidianos Bom, eu vou falar um pouco sobre euclidiano e não euclidiano uh, Só para conceitualizar esses dois espaços Basicamente a geometria euclidiana Ela define um espaço 2D uh, A gente aprende na, nas técnicas de machine learning Principalmente A uh, na machine learning convencional e nas técnicas de inteligência artificial que ah, num plano cartesiano 2D a gente tem medidas de similaridade e de similaridade ou as distâncias nesse caso aqui a principal distância é a distância euclidiana que nada mais é do que uma linha reta entre dois pontos num plano 2D mas também a gente tem outras medidas de similaridade como a cosseno, a manhattan a Jacarta, Mahalanobis, entre outras. Mas todas elas são num plano euclidiano, ou seja, num plano 2D. Entretanto, vamos, vamos distinguir o que, que é euclidiano e não euclidiano. Um pedaço de papel é um plano 2D, onde a gente consegue traçar uma linha reta entre, entre dois planos. Entretanto, quando a gente sai desse plano 2D, a e vai para um plano 3D isso aqui se chama deformação por Riemann proposto em 1854 que traça exatamente a como que a gente consegue trabalhar as medidas de distância num plano que não é 2D ou seja num plano 3D a principal característica disso é que quando tu define linhas paralelas num plano 2D e tu deforma ele para uma, uma esfera ou para uma hiperbólica, naturalmente elas vão se torcer e inevitavelmente em algum ponto elas vão se cruzar. Seja numa, num, num, seja num, numa esfera ou no caso de uma curvatura positiva, ou seja também numa hiperbólica uma curvatura negativa. Então, basicamente, isso é a distinção entre um plano e o outro. Geometric Deep Learning uh, busca aplicar técnicas de redes neurais convolucionais, especialmente no plano não euclidiano. Esse aqui é o George Friedrich Bernhard Riemann, que é praticamente o criador da matemática não euclidiana. O estudo dele foi baseado em cima, em cima das séries de Fourier. Uh, ele definiu a superfície de Heimann, uh, que pode ser pensado como uma versão deformada do plano complexo, que é como eu mostrei aqui. Ele nasceu em 1826, morreu em 1866, na idade de 39 anos, e a nacionalidade dele alemã. E basicamente, quando a gente fala em não euclidiano, a gente tem dois tipos de, de, de representações a primeira representação, a mais é, simples na, no, no, na minha opinião são os manifolds ou objetos tridimensionais esses, essa representação ela é também um grafo só que diferente dos grafos esses grafos aqui eles têm uma característica peculiar que é entre os nodos e as arestas Existe uma semântica por trás Existem propriedades Tanto nos nodos Como nas arestas As técnicas de, de Geometric Deep Learning Tentam exatamente trabalhar Em cima desses dois Grandes uh, Domínios Ok Mas a gente já sabe Como a gente faz convolução Em imagens 2D Basicamente A gente tem uma imagem a gente aplica um kernel, esse kernel ele é deslizante e a partir daí ele vai extraindo as características da imagem. Entretanto, como é que a gente consegue fazer isso? Qual é a matemática por trás que nos possibilita fazer isso num plano 3D, como por exemplo, isso aqui. Observe que aqui a gente tem deformações do plano, ou seja, a matemática euclidiana não pode ser aplicada para fazer convolução em, em espaços tridimensionais Diretamente, Diretamente. Então, a, que, a pergunta que fica Nessa nossa apresentação é Ok, como é que a gente consegue Utilizar toda a tecnologia hoje Que já foi desenvolvida para redes neurais convolucionais Para conseguir fazer convoluções Em objetos tridimensiona tridimensionais De forma que a gente consiga com, uh, fazer a convolução e extrair todas as características dentro de um objeto tridimensional. E agora eu vou deixar para o meu colega oh, tá desenvolver aqui. Bom, uh, similar ao que o, que o Roberto tinha comentado, o, objetivo, o a grande diferença entre a, uma convolução ocorrendo num, num plano 2D e num plano. É, um espaço não, não euclidiano é a forma como é, os filtros o, o kernel é, percorre uma imagem se a gente for pensar na... qual que é? Liga a luz aqui? aqui. Tá. se a gente for pensar nesse primeiro exemplo aqui onde a gente está falando de 2D uh, ele ele foi pensado tradicionalmente para trabalhar em, em 2D mas se a gente for trabalhar e querer explorar um objeto 3D uh, como uma face um manifold por exemplo, a CNN tradicional, ela não vai capturar a curvatura e as, as diferenças geométricas que existem entre uma face e outra. Um exemplo, por exemplo, é do reconhecimento de, de face em, em gêmeos, é um exemplo. Bom, esses aqui são meus filhos, esse aqui é o Marcelo, não, Murilo. E o Marcelo? É difícil, é difícil. É, é difícil. Mim é difícil. pai, Está né? é, tá em 2D aqui. Ó. É, tá em 2D. Tá. é o Murilo e o Marcelo. É aqui o Murilo e o Marcelo de novo. Uh, normalmente as fotos que a gente posta, elas, tão, elas vão para o Google Drive, o Google Fotos, e existe uma, uma classificação automática do Google. Em mais de 50% ele erra, as sugestões são normalmente erradas entre o Marcelo e o Murilo, mesmo eles estando um pouco maiores, com 3 anos e meio, eles, as classificações são erradas, eles não têm a mesma geometria facial, o Murilo é mais, um pouquinho mais fofinho em relação ao Marcelo, ele tem um cabelo curto, ele tem as diferenças, a gente reconhece por ter a convivência, né? Nos Tudo nos mais mas elas são muito sutis para quem não conhece eles então, a intuição por trás das redes neurais aplicadas à geometria 3D é exatamente isso é a gente poder capturar esses objetos 3D e poder fazer um processamento que identifique de forma adequada essas diferenças na composição da geometria de uma face, por exemplo, se a gente for pensar em, em face recognition bom Falando já diretamente de geométrica geometric deep learning, existe alguns uh, alguns challenges, alguns desafios que são em aberto, que ex existem artigos que já evoluíram no sentido de uh, melhorar uh, essa, adapta essa adaptação da, das convoluções para 3D. Entretanto, muitas muitas approaches têm sido uh, feitos em diferentes domínios exatamente porque ainda existem questões em aberto. Bom, Uh, então, o objetivo principal é estender uma rede neural, as, as técnicas de rede neural para grafo e manifold, uh, aplicar em dados não euclidianos uh, filtros locais e uh, conseguir extrair uh, uma estrutura hierárquica dentro desses, uh, desse espaço não euclidiano. Uh, outra questão é como se define a composicionalidade. Em, em, nas convoluções em 2D, a gente já já sabe como isso ocorre. Entretanto, existem várias evoluções na pesquisa em Geometric Deep Learning que mostram exatamente as limitações das abordagens iniciais e como isso tem sido trabalhado. Tanto a questão da opa, da composicionalidade, como a questão da, da complexidade em se processar grafos que têm bilhões de. Uh, bilhões ob, ob, é, mil, de objetos que criam grafos que são gigantescos e que podem ter uma complexidade bastante alta para ser processado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a, a distância geodésica que, assim como a distância euclidiana, ela, ela vem exatamente para suprir exatamente a a distância mais curta entre dois pontos em um plano deformado. Então, aqui está um exemplo dela. Aqui é o um exemplo de uma distância euclidiana, ou seja, uma reta entre dois pontos, mas quando nós estamos num plano tridimensional e existe a deformação uh, da superfície, a gente necessita uma outra forma de calcular essa distância. Então, nesse caso aqui, a distância geodésica ela é a mais utilizada. Uh, existem algumas outras, mas principalmente a distância geodésica é utilizada exatamente para tentar capturar essa, essa, a menor distância entre o ponto A e o ponto B. Ah, um, falando um pouquinho sobre os tipos de domínio, né? o, em termos de grafos, grafos e representação do conhecimento, principalmente, ah, isso aqui, é um, é, a representação é um, um grafo fixo. Nesse caso aqui, cada nodo representa uma entidade e a aresta representa um relacionamento, sendo que ambos podem ter propriedades específicas entre eles, deles. Já no caso dos, dos shapes 3D, eles também utilizam as estruturas de grafo, mas não existem as propriedades. É apenas a, a utilização de polinômios exatamente para fazer a composição tridimensional dos objetos. Então, são dois grandes tipos de domínios que a Geometric Deep Learning busca, trabalha. A, especialmente a grafos, ela é um pouquinho mais... É, complicada Porque existem características dos relacionamentos e das entidades que algumas técnicas de, de convolução de grafos são mais assertivas em extrair as características comuns desses relacionamentos. Dentro do G-Metric Deep Learning existem alguns problemas relacionados a, a como eu crio meus inputs, como eu converto a minha estrutura tabular lá com features e colunas tradicionais para o contexto de, de um grafo. Né? Por exemplo, a, o primeiro problema está relacionado à estrutura do, do domínio. Então, eu preciso ter um conhecimento sobre meus dados e saber como eu quero processar esses dados, ter um conhecimento de que tipo de grafo eu vou querer construir, e que tipo de informação que eu vou ter nesse grafo para poder é, submeter esse essa estrutura para uma rede neural aqui é só, só um exemplo e a segunda uh, a segunda parte do problema, esses problemas eles estão bem eles estão bem correlacionados é, é, entretanto o segundo relaciona, relacionado ao, aos dados primeira a estrutura, e o segundo aos dados ele está mais relacionado com a questão do tipo de informação que eu vou colocar, que tipo de features eu vou colocar uh, nos nós e nos vértices do meu grafo. Então, aqui só um pequeno exemplo, onde eu tenho nos nós pessoas, e eu tenho informação de gênero, de, de idade, enfim, e nos vértices eu tenho uh, o tipo de amizade que eu tenho, se a gente for pensar numa rede social, se é amigo, não é amigo, enfim, Uh, e a frequência que existe de relacionamento com a outra pessoa. Então, esse é o tipo de, de problema que deve, se, se deve ter um, um conhecimento grande sobre como eu quero resolver meu problema, para poder ficar mais clara a forma como eu vou construir o meu grafo e que tipo de é, resultado eu quero extrair. Uma vez que, se eu definir features que elas não são muito apropriadas entre as entidades, eu posso ter um resultado bem diferente daquilo que eu... Em, teo... em teoria de grafos, é uma área bastante ampla. Uh, existem diversas propriedades para os grafos, então é uma área a parte. A gente só está pincelando aqui essa representação de grafos, mas quem tiver interesse, é uma área bastante bastante interessante, principalmente para aqueles casos uh, dentro da empresa de vocês onde tem, existe a necessidade de criar a representação de um conhecimento específico de domínio. Bom, agora a gente vai passar para falar um pouco sobre uh, como aplicar deep learning em, em objetos 3D. E se diversas aborda abordagens, algumas até a gente não não trouxe porque são são várias, mas tentou a gente tentou trazer algumas que são as mais conhecidas ou que aparecem mais entre os artigos que a gente leu. Uh, algumas delas são atuam no, plano, no espaço euclidiano e outras no não euclidiano. Uh, a primeira que a gente vai mostrar é relacionada a, a multiview Outra é a, a volumétrica que estão no, no plano euclidiano E depois a gente vai falar um pouco sobre é, Point Cloud e Surface Aqui é só um exemplo de uma aplicação uh, Que busca modelar um objeto 3D uh, Usando uma estrutura até adicional da rede convolucional Então basicamente eu tenho um dataset de objeto 3D e são tirados várias views, várias fotos, de várias posições, várias poses de um mesmo objeto tentando similar uh, to, toda a estrutura do objeto para jogar dentro de uma rede e conseguir uh, fazer segmentação ou classificação de um objeto 3D, isso é, um, é uma forma de tentar representar sem tanta complexidade o que seria uh, um geométrico de pilane, mas sem utilizar a parte da da geometria. Então, inicialmente, o que é feito? Um, cada um desses views é, serve de input para a rede convolucional e, e são aplicadas convoluções em cima de cada um desses views. Depois é feito um view pooling, é, fazendo o element wise max pooling, através desses views de cada objeto. Depois é, é, é aplicada uma segunda rede convolucional produzindo uh, de, uh, é, para detectar uh, descritores em cima do, dos shapes, tá? E por fim, depois de ter sido aplicado essas duas redes convolucionais, é, é, é conectado esses os feature maps para uma MLP e são geradas as classificações em cima de uh, de cada objeto que serviu como entrada. Bom. Uh, a gente tem algumas conclusões, embora a gente não esteja falando de geometria uh, Aqui a gente traz alguns pontos que são positivos e negativos Em relação a se aplicar, a se, digamos assim, fazer uma uh, alusão Do que seria um, um reconhecimento de um objeto 3D Mas tratando ele como 2D, na verdade uh, Então, o que é positivo desse tipo de abordagem é que ela é ela reusa a estrutura de uma CNN, CNN tradicional, ou seja, a complexidade ela é muito baixa ela gera bons resultados, entretanto, é bom abrir um parênteses de que uh, a gente viu um exemplo de um objeto que ele é facilmente reconhecido usando esse tipo de, uh, gerando esse tipo de visualização, mas uh, entretanto, alguns objetos a gente pode precisar um pouco mais de informação e outros tipos de visões, por, uh, outros tipos de views de outros ângulos para poder diferenciar um objeto do outro e, e poder processar uh, esse, esses objetos não é geométrico e ele não é uh, ele é invariante aliás não é invariante de, de acordo com o processamento que foi feito bom uma outra abordagem ela é baseada em pontos então uh, basicamente uh, os objetos 3D eles estão eles são formados por vários pontos e, e agora a gente vai falar um pouco sobre é, o espaço não euclidiano uh, usando um exemplo dos grafos. Aqui basicamente essa abordagem se chama Dynamic Graphs CNM uh, uma vez que uh, o dataset onde foi aplicado esses, esses, uh, essa, essa abordagem é um, é um dataset de pontos, de objetos 3D com, com pontos né? para segmentação. Então, esse, esse, essa abordagem, lá, ela, ela pega esses pontos e e, e converte num um grafo para servir de input para a rede neural. E, e diferente do que a gente tinha comentado, onde a maioria dos casos, onde se processam as redes neurais usando geometria em objetos 3D, uh, os grafos eles são fixos. Nesse caso, uh, nessa abordagem, esse grafo ele é dinâmico e esse dinâmico ele vem porque a cada layer, esse, esse grafo ele, é, ele sofre mudanças onde para cada nó é analisado os vizinhos mais próximos e é feito uma modificação em cima do grafo antes dele de, de, de ser atribuído a próxima layer, como se fazendo um, um subsampling. Então, essa é uma forma de trabalhar com grafos dinâmicos usando uma abordagem 3D. Aqui a gente tem só uma representação do que seria essa arquitetura. A gente vê que nesse exemplo a gente tem ah, esse exemplo do, do avião, onde o objetivo é segmentar esse avião. É fazer segmentação da, das partes do avião. E a gente tem a cada linha um ponto vermelho, onde é o ponto inicial de segmentação ou seja, o objetivo é ter nessa parte amarela ah, a, a, aquela parte onde está o ponto e ele tem que segmentar de forma correta aquela parte da, da, do avião e a gente vê que nesse primeiro layer ah, a gente não tem essa segmentação feita e ela vai evoluindo a, a acuracidade da, da, categoria, da, da segmentação até que no final ele consiga identificar de forma mais acurada ah, cada sim, sim. parte uhum. aqui aqui é legal fazer uma observação porque a partir do ponto inicial aqui ele está no corpo do, do avião aqui está no primeiro motor e aqui está na asa a cada a cada convolução vocês podem perceber que a rede neural vai é, identificando o esse padrão esse essa característica e, é, e ela vai segmentando exatamente aqui na por exemplo na quarta convolução, ela consegue reconhecer a partir do ponto inicial que esses dois grandes objetos aqui são as asas do avião, bem como também, vocês podem perceber aqui que ela começa mais ampla, depois ela vai especializando até o motor, até que ela consegue identificar os dois, as duas turbinas do avião, bem como aqui também como o corpo do, do avião, até chegar no resultado final da segmentação. bom aqui são os resultados relacionados a esse essa abordagem que usa grafos dinâmicos então uh, essa é um é um artigo de 2017 então ele foi uh, teve resultados melhores pro 7 deita MODEL modelnet em relação a, a outras abordagens anteriores em relação até mesmo uh, aqui a gente tem uma comparação entre uma abordagem que ela usa é, não usa geometria basicamente o que é feito são submetidos para a rede neural os pontos do objeto 3D diretamente sem converter para um grafo E aí a gente tem um exemplo aqui do que foi o resultado para essa abordagem que submete os pontos direto para a rede Então a gente vê que em relação ao Ground Truth a gente tem diferenças bem é, fortes com esses objetos que a gente está vendo Enquanto que a abordagem que a gente está mostrando aqui é, ela se mostrou bem mais eficiente. A gente observa que a dinâmica GCNN ela é muito mais acurada do que a PointNet. Pode perceber ali um ruído ou até mesmo um erro né, na, na, na segmentação. Então, isso foi um ponto de com relação ao nosso Ground Truth. Bom, por último então, a gente traz alguns exemplos. Uh, um pouco uh, A gente gostaria de falar um pouco sobre uh, da, da, do approach baseado em, em surface que é, utiliza grafo para representar os objetos 3D e, diferente das outras que podem usar ou não Então, dentro das, das formulações do, de como construir uma convolução uh, utilizando geometria 3D a gente tem dois métodos principais um trabalha no domínio espectral e outro no domínio espacial Aqui a gente só tem uma, um, um, um ponto para lembrar que é, um ponto relacionado ao que o Roberto tinha falado de como a gente ah, representa o um manifold para poder fazer o processamento em 3D usando a geometria de Riemann. Ah, só voltando um pouquinho aqui, eu gostaria de comentar aqui, uma das propriedades é a isometria. A isometria, ou seja, a métrica ela é preservada conforme a deformação do shape Então, se, eu, se nessa representação, se tu dobrar a superfície, a métrica ela é preservada A única coisa é que ela não pode, tu não pode nem esticar e nem diminuir a superfície Essas são as propriedades que, que ela deve manter Falando um pouco do tipo de, de, de convoluções, então uh, ah, basicamente, a, a base da, da, das convoluções 3D ela é baseada na equação de difusão do calor ah, originária principalmente das séries de Fourier que, que ditam os problemas da condução, da propagação do calor em um espaço certo? A, a espacial, a convulsão espacial utiliza a distância geodésica ou seja, ela vai percorrendo toda, toda a camada e vai se adaptando conforme as deformidades da superfície, e a espectral, nesse caso aqui, ela tem dois tipos, ela tem a isotrópica e a anisotrópica. A espectral isotrópica, ela se propaga na mesma velocidade em todas as direções, ou seja, ela não sofre, não sofre influência de rotação ou translação. No caso do anisotrópico, ela Tu pode ajustar ela para seguir um determinado, um determinado caminho horizontal ou vertical, e como existe essa deformação na, na estrutura, ela sofre a inferência da rotação e da translação. Então, aqui estão tá alguns exemplos de como é que é, é, essa aqui é a difusão espacial, uh, e aqui as outras, anisotrópica e a geodésica. Então, aqui está também uma representação uh, no plano cartesiano. Né? Então, existem, existem essas técnicas. Uh, umas são mais adaptáveis ao tipo de problema, ou seja, para grafo ou para minifolds. E ainda existe bastante pesquisa, pelo menos o que a gente leu bastante, é que ainda existe muita pesquisa nessa área. Então, a... Uh, Aqui mais um exemplo, né? no caso do, do, do Manifold a, a convolução, o kernel, ele, ele muda o seu formato com relação à mudança na superfície Aqui vocês podem observar que a convolução está ocorrendo entre a, a cabeça e, o, e as orelhas do, do, do coelho E aqui no caso, no, no rabo do coelho né? Então isso aqui acaba acontecendo por toda a superfície do objeto e conforme tu vai apresentando coelhos, coelhos, coelhos, então a ideia é que, tu, que, que com essas convoluções a rede consiga aprender as características tridimensionais do objeto. Aqui uma representação utilizando grafos. Na essência é a mesma, é, a intuição é a mesma, mas a, a, na aplicabilidade existem técnicas que funcionam melhor para um caso ou para o outro. Aqui uma característica interessante das redes uh, geométricas uh, Que elas procuram uh, principalmente a correspondência intrínseca uh, entre uh, diferentes shapes Ou seja, uh, na medida que ela aprende que essa parte do meu corpo é o meu peito E aí apresentado uma outra pessoa com, com formato diferente, no caso o Ela vai identificar que, ela, que essa parte ainda é o peito mesmo a gente tendo ah, deformidades do corpo ah, completamente diferentes Outra propriedade bacana também é que Depois que ela reconhece ah, um determinado ponto No caso aqui eu estou pegando como exemplo a mão direita Que está representada em vermelha Ela, ah, independente da posição que o objeto tiver A rede vai reconhecer que é a tua mão Então essa aqui é é bastante utilizado essas técnicas aqui para reconhecimento de gesto. Bom, aqui é só um exemplo de, um, de uma abordagem chamada ChebNet, que é uma abordagem de 2017, onde o objetivo dessa rede é exatamente está aí features localmente, onde que no caso é um dos esforços de se aplicar é, Geométrica de pilane em grafos e, Ou objetos 3D Aqui é basicamente só uma motivação Para quem quiser olhar E ler o, ler o artigo A gente tem como input um grafo uh, Depois a gente tem O processo de filtragem na, Nas convoluções aplicado Dentro desses grafos Onde no caso dessa aplicação uh, Por uma questão de Localidade e também A redução da complexidade São, são aplicados coeficientes polinomiais em cima dessas convoluções no, no kernel depois disso é, é aplicado um, um subsample em cima desses, desses grafos e é conectado a uma fully connected gerando os, os sinais de, de saída basicamente a estrutura ela é similar a uma convolução a uma, uma rede convolucional tradicional entretanto as mudanças principalmente elas ficam onde na, na parte das convoluções que nem o Roberto, mostrou, o Roberto mostrou os exemplos anteriormente do, do método espectral e também no pooling, onde ele, segue algumas, um, ele tem alguma, é, algumas definições que são diferentes do, do pooling que é feito tradicionalmente num, num, num grid, né, num objeto 2D Aqui, também, aqui, basicamente, tem um sumário sobre uh, o que, que existe de bom e o que, que existe de limitação entre as abordagens baseado em imagem volumétrica, baseado em ponto e baseado em super, em, em surface. Uh, a gente vê que né, nas que não são é, euclidianas, aliás, as que são baseadas na geometria euclidiana, a gente tem uma série de, de problemas que são graves em relação à qualidade e à complexidade dos os modelos que são gerados, quando a gente parte para o espaço não euclidiano a gente tem é, pontos que são muito positivos em relação a, ao processamento 2D, entretanto um ponto negativo é que ela não tem operações é, padrão para serem é, desenvolvidas convulsões e pooling, então é, isso é um tipo de esforço que tem sido feito em relação à geometria 3D no sentido de se criar é, benchmarks para se poder é, construir aplicações em cima de, de, de operações mais tradicionais, digamos assim Então ela se mostra eficiente, acurada e tem propriedades de invariança similar ao que já existe uh, nas redes convolucionais 2D E o que torna essas redes convolucionais um sucesso, entretanto elas não são simples de serem implementadas atualmente Bom, aqui a gente tem só um, alguns exemplos de, de datasets para quem quiser explorar um pouco sobre objetos 3D. O ModelNet é, ele é bastante conhecido, a gente viu ele é baseado em, em pontos, a gente viu uh, ele em, em vários artigos, então é, ele tem bastante é, abordagens que utilizam esse, esse dataset. Ele é um dataset com 662 categorias, entretanto, tem dois subsets que são menores para poderem serem explorados em testes. Todos eles em formato CAD. É, esse também, em formato CAD, um pouco maior, o Shapenet, serve pra, tanto para classificação, como para categorização, aliás, para segmentação. E um mais recente que é o ABC-Dataset, o que ele é, é, é apropriado para Geo Geometric Deep Learning. Eu não cheguei a abrir, não cheguei a ver as propriedades do, do dado exatamente, mas é um dataset que vale a pena explorar por ser baseado exatamente na temática de se aplicar ah, é, geometria 3D nos objetos tridimensionais. Bom, aqui para finalizar a apresentação, ah, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês ah, Boa parte dos artigos a gente se baseou em cima de um pesquisador, um cara que já está há bastante tempo nessa área, e como base do resultado do trabalho dele, ele acabou desenvolvendo alguns anos atrás uma câmera tridimensional que foi, que foi base do Kinect, Kinect. Uh, então ele desenvolveu essa câmera 3D e foi e a, e a Intel comprou, e aí eu queria... Pô, é só... Só vamos... Ah, é. então, ah, é. vi, Vou dar um S que eu acho que tu vai conseguir achar uma chave. Titap. que ele né? entendeu? Aonde? Vai no Chrome. Aí abre o Chrome. Volta Clica de novo. Os <risos> caras da computação. Lá, né? Consegue trabalhar com <risos> <Aonde>? ali à esquerda <Na risos> Oh, <laughs> what's that? Oh wow. Hello, humans. Focus on me. Focus on the God. Don't tell anyone when you see me. Então, essa câmera foi desenvolvida por esse pesquisador, comprada pela Intel, e aqui estão tá algumas referências com a primeira do artigo, ah, foi pela... e obrigado pessoal. Fico curioso, uh, qual que é a saída daquele modelo para fazer a segmentação? Ele tem classes pré-definidas ou o que, que, que, que ele dá como saída para dizer que são diferentes partes um mesmo objeto? Vocês lembram? Ah, é um tá, tu quer saber do dynamic? Isso, a saída dele. A saída, cara, a saída pelo que eu lembro do artigo, é um, é um grafo. Tem um ponto central, ah, e esse ponto é o que determina aquela, aquela, aquela região, que região. é a região da segmentação que, tu, que é a perdição no caso, né? Sim. é aquele ponto vermelho só que na saída do gráfico ah. E a outra pergunta, se vocês viram nos casos aplicando isso no caso de pontos Para sistemas baseados em LIDAR, por exemplo No caso de carros autônomos, né? pega LIDAR, pega Point Cloud de diferentes objetos Se vocês chegarem a ver algum trabalho então, okay. Eu vi um artigo relacionado à obstrução na Via uh, para isso, só que eu não me lembro se ele usa Point cloud. Ah. Eu, eu, eu vou dar uma olhada depois tem mais. Um. Mas uh, tem esforços em autônomos. Obrigado. Mais alguma pergunta? É um tanto custoso, né? A fazer um algum treino, coisa, de GPUs? Não, a, a gente só trouxe a teoria, a gente não tem nenhum, nenhuma implementação ainda, a gente, até a gente estava conversando, é, é, um esforço que a gente quer fazer é exatamente pegar algum, algum caso de uso e fazer uma implementação para pôr na prática mesmo. Algumas partes até deve ter treinado, talvez? É sim, gente, sim. Sim. Dentro das nossas pesquisas a gente encontrou bastante GitHub, assim, com modelo sim, sim. e implementação, com PyTorch, por exemplo E com aquelas bases ali, mais fáceis e, Sim, sim, ah, aí, principalmente tá. a ModelNet ali, sim. tem bastante coisa lá é, é fácil, consigo Não é tão complicado, dá uma Obrigado, então. É, dá para partir de algum lugar, assim. E já tem bastante pesquisa também de uh, executar isso aqui em GPU e... Até pela própria natureza do grafo, se adapta bem a... Se não me engano, o PyTorch lançou uma API, que é a Geometric PyTorch, que tem implementado várias dessas, uh, dessas arquiteturas. Então, eu imagino que deve ter o dataset disponível para você carregar e já aplicar para algum objeto que você queira para testar, usando já essa arquitetura e o modelo treinado, imagina. Então, já tem material assim bem sólido. Deve ser um feminist de 3D. É, tem vários para a O que vocês falaram sobre o que Que pode ser usado para redes sociais e né, essas relações e tal. Tem que dar um exemplo de aplicação disso, porque isso não compara com o mundo em qualquer aplicação. Tem, tem um exemplo, pegando aquele caso aqui, que é o seguinte. Por exemplo, aqui. Um dos exemplos mais clássicos é o seguinte. Ó. Uh, sabendo, com, sabendo os teus amigos, quem votou nas últimas eleições, uh, aplicando uh, Graphic Convolution Network no objetivo de predizer quem que tu vai votar com base nos teus amigos. Tem exemplos mais complexos se tu for a fundo e pensar que cada. Que cada uh, relacionamento aqui pode ter inúmeras propriedades, inclusive sendo é, tendo uh, time series aqui, o que a rede vai tentar uh, extrair é as melhores características que vão determinar, quem tu vai, nesse caso, em quem que tu vai votar. É, tem um exemplo bem específico aqui, eu não sei se tu tem um outro exemplo, tem, tem um artigo, eu não cheguei a ler todo assim, mas é baseado em fake news. Então, o que é feito, uh, então, a abordagem mais pelo que eu lembro assim, que eles pegam, eles pegam informação sobre o que é fake news ou não, as notícias, né? Então, eles buscam no Twitter os URLs que dispararam essas essas notícias, eles constroem um grafo disso aí e aí eles conseguem Uh, Para novas notícias Baseado no, nos tipos De usuários que, que compartilharam E nos, nas, uh, nas Mídias que compartilharam Essas URLs uh, Se aquilo é um fake news ou não Usando o grafo e, e a abordagem geométrica Vocês chegaram a fazer um artigo interessante cara mas eu não a gente não consegui não não chegou a ver um exemplo assim acho que a gente a gente ficou naquelas aplicações que são mais relacionadas a lipílante adicional e acabou não indo para outras áreas assim mas é interessante possivelmente ir até alguma curso. assim como tem química né? e outras áreas mais alguma pergunta? não então, vamos agradecer o pessoal de novo Normalmente eu sou meio tirando, sugestão ah, dessa, claro. essa, de palestra, sempre ligado. A primeira lá. É, e nós vamos, nós vamos se o é possível tentar fazer mais um encontro este ano, provavelmente em dezembro. Né? É uma nossa ideia de conseguir fazer. Então, nós, nós vamos bater todos os informados lá pelo canal do Por favor, sugestões, qualquer tipo de ideia, assuntos. né? Hoje a gente trouxe palestras que tiveram um pouco mais do lado da cadeia de pesquisa. Mas a nossa ideia também é trazer coisas que a mais faz dentro ferramentas de indústria também. Então, se alguém quer trazer alguma solução, algum caso de uso na Armas, alguma coisa que está explorando também, é sempre muito bem vindo. Todos os diferentes assuntos são bem vindos aqui. Beleza? Obrigado. Valeu, cara. obrigado. O que, é que eu eu Aprendi um monte, cara. Aqui é eu não trabalhando com isso, né? Ah, é. filé.